olha, é, eles buscam e escolhem interlocutores. Em geral, o poder público busca interlocutores que falem o que eles querem ouvir e que sejam, de certa forma, vamos dizer assim como eles dizem, sensatos, pacatos, é, que não estejam muito envolvidos num compromisso efetivo com as populações mais é, vulneráveis. Então, é, existem... É, alguns meios de participação Como por exemplo o comitê intersetorial Intersecretarial Para a população de, em situação de rua Mas é um diálogo De surdos